Oi gente, bem-vindos ao meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Gava, eu tenho 15 anos, eu tô aqui hoje nesse vídeo <risos> Eu tô aqui nesse vídeo um pouquinho diferente pra mostrar pra vocês como é que funciona uma gravação num estúdio No caso hoje eu tô aqui, vou gravar o dia inteiro com dois amigos meus, a Mari e o João Então, quem tiver curiosidade de como é que funciona uma gravação assim, fiquem ligados no vídeo, valeu! Antes de começar tudo, eu queria pedir desculpa pelas gravações que estão todas bem tremidas Porque eu esqueci de levar o tripé para minha câmera E a lente que eu tava usando, ela não tem estabilizador Então ficou tudo bem tremidão assim Mas relevem isso e bora começar de verdade o vídeo Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês como é que funciona essa parte de gravação no estúdio, tanto da parte do áudio quanto da parte do vídeo. E vale lembrar que eu vou mostrar o meu jeito de gravar quando eu gravo as minhas músicas. Então é claro que vão ter outros cantores que gravam com um método diferente, sabe? Mais bonito... Quero sentir mais, eu quero beber mais, eu quero correr mais Na maioria das vezes que a gente vai gravar alguma música, a gente começa primeiro pela parte do áudio E depois só que a gente grava o vídeo Ou seja, sim, a gente sempre dubla o que a gente cantou antes, tá? Só que nesse caso, daí desse dia, eu já cantei direto enquanto gravava o motivo da gente gravar o áudio, antes de gravar o vídeo, é porque a gente consegue se concentrar só na música, só na nossa voz, entendeu? Ao invés de se preocupar também com a sua imagem, com a sua cara, se você tá muito de olho fechado e todo mundo sabe que eu fecho muito o olho enquanto eu canto. Tô tentando me controlar, eu juro, tá? Mas nesse dia a gente gravou já direto o áudio com o vídeo pra ficar tudo mais sincronizado, sabe? Tipo, a boca bater certinho com o áudio do fundo. Quando convertei cover tem mais uma pessoa Tipo esse daí, que tem eu, a Mari e o João A gente sempre grava um de cada vez antes O áudio e depois a gente grava o vídeo juntos Passagem pra viajar Pra gente se perder E se engancar Vida boa Pris e paz Nossa de mim Gente, só o Tibi. Fala aí, Tibi. Aí, Toca demais e tá demais lá tocando uuuh. pra gente. A gente tá cantando muito, tá arrebentando. Tá? Valeu. A tá bem, gente, obrigado. Qual é o seu Instagram, é, Tibi? Tibi Gustavo. segue Isso lá Isso aí, gente, sigam lá. E aí, João. O João chegou agora também pra gravar Oi, com a eu gente. Eu... Quem é você? Qual é o seu nome? <risos> <risos> João. Né? Você Sim. é a mãe do João. Mãe do João, tudo bem? Ah, agora foi. Que o meu vídeo tinha cortado. Do... <risos> e aí, mãe? Isso aí Tá gravando aqui já direto Saindo aqui desta sala <risos> A gente tem essa porta Que ela tá gravando lá Essa porta aqui, pra quem nunca conhece a porta de estúdio Ela é tipo mega grossa E é bem difícil de empurrar essas coisas Justamente pro som não vazar Ah, pode ter esse bonita. Ela também de Ela <fixos> A nossa baguncinha. A gente vai montar o um cenário ali depois pra cada vídeo. Olha, que tem alguns CDs do um pessoal que já gravou aqui. Tipo o Tiago York na Vitória. Mano, olha só a tirada. Tá a que tava Oi, gente. E aí? Quem é você? se é presente? Eu a vovó então, camareira. Ela é a avó da Mari, estamos aqui ajudando aqui nessa baguncinha Isso aí. As roupas. Sou cenógrafa, dançarina, cenógrafa. tudo, né? É. Estou fazendo as coisas aqui, aí aproveito para usar também. Ah, ela está tricotando. <risos> ela tricotou ontem um cascal muito maneiro. Isso aqui são as roupas que a Mari vai botar depois. E esse menino minha mãe vai trazer, Oi, sutiã. ela tá em Niterói e tá gravando aqui no Rio. É, sutiã ali! Opa, querida Sobre a parte do vídeo, a quantidade de takes vai depender muito de quem tá gravando, de quem tá cantando, de qual que é a finalidade do clipe, né? Tipo, se for um videoclipe externo, assim, pra lançar uma música autoral, por exemplo, Aí vão ter várias takes e talvez seja até mais de um dia de gravação Mas lá no nosso caso desse dia, que a gente só queria gravar um cover assim Uns três, no máximo quatro takes já foram suficientes Música Uma coisa que a gente sempre costuma fazer quando a gente vai gravar um vídeo é fazer alguns takes da nossa mão, do nosso pé, do ambiente, alguma coisa assim porque aí se tiver alguma hora que a gente não conseguiu fazer direitinho a dublagem, né, vamos falar assim, aí a pessoa que for editar o vídeo que vai lá e bota esses takes, entendeu? Esse é o nosso truque. Reescrevi as memórias, de cabelo crescer e te dedico uma linda história, confesso esse foi o vídeo, gente. Obrigadão aí pra quem assistiu até aqui no final. Se você gostou e quiser me ajudar, por favor, se inscreve no meu canal. Compartilha com os amigos o vídeo, dá o seu joinha. Me segue aí no Instagram, tá aqui na descrição. O meu, da Giovana, do João, da Mari, de todo mundo. E nossos canais também, tá, a gente? Porque a gente vai postar, é claro que a gente vai postar os vídeos que a gente gravou aqui nesse dia. Então quem quiser ver o resultado, fique ligado nos nossos canais. Ativa a notificação e é isso, gente. Valeu aí de novo pra quem viu até aqui. Tamo junto.